Uma boa tarde a todos, eu sou Maurício Malcoca Hoje nós vamos fazer um vídeo aqui que nós vamos fazer uma demonstração aqui do pêndulo Como é que ele funciona nos minerais para caçar água E nosso amigo Edson aí que vai gravar Mas aqui está um pouco ruim porque aqui está ventando demais Então pode ser que vai dar muito barulho de vento aí no vídeo Por devido à ventania que está aqui Então a gente vai ver se consegue fazer a gravação Vamos passar aí pro nosso amigo Edson. O nariz também tá ruim. Aqui tá a iônica. Agora nós vamos. Vamos trabalhar com a pena Então vamos botar essa zoara no bolso. Coloca ele bem perto aqui está o pêndulo todo em metal corrente metal todo em metal então a gente vai, a gente vai mostrar a localização o vento está cada vez mais bom, mas mesmo assim a gente vai tentando ali tá aqui está um vento mais longe que é para poder é, a distância para nós localizar isso. agora eu posso fazer duas localizações por exemplo para aqui ó eu tô com ele em cima do dedo o dedo a 10 centímetros dele então se eu disser para ele tempo me dá a direção de um veio de água então ele vai balançar na direção que eu devo andar ó. aqui eu, ele está balançando na direção que eu devo andar não sei se a câmera está pegando o um movimento certinho dele quem sabe era é o nosso amigo esse que está olhando na câmera então ele está me dando essa direção agora nós né, pode usar o outro detalhe aqui também Agora aqui eu posso usar esse, esse L de metal, Ó, ele vai me dar a direção nele, então aqui ele está pedindo para que eu ande em sentido lá, agora eu vou ficar na, na, no sentido que ele está mandando, a parte de baixo, então ele está balançando reto pô, com ele aqui é só eu andar nessa direção você vê que com mesmo você andando ele continuou balançando na direção que você tem que andar se ele balançar ao contrário porque você saiu fora da... aqui ó, acho em cima aqui ele parou de balançar você vê que eu estou andando ele não está balançando aqui ele parou porque agora eu estou em cima ó Agora ele vai rodear para a direita, porque eu estou em cima do veio de água. Então esse aí é o detalhe importante, porque agora eu estou em cima do veio de água e ele está rodando para a direita. Porque aqui eu posso tirar o L e descer ele para baixo. Ele vai rodar, ele está começando a rodar devagarzinho. Ele não roda muito ligeiro, porque ele é pesado. Então ele está rodando para a direita Aqui eu estou em cima do veio verde ó. Agora nós vamos fazer um outro Agora nós, daqui da onde nós está Nós vamos dar outro comando para ele Vendo? É, me dá a direção De uma área de minério Pra vocês verem que ele... Olha, ele... começou a dar a direção Ele está marcando para o lado que está o Edson ali, ó. Ele está cruzando a vara Agora eu vou virar o corpo aqui para o lado que ele está querendo Aqui ele está me dando a direção para mim andar para frente Eu estou andando, você vê que o movimento do pênus é para frente e para trás Andando, ele tá parado. Por quê? Porque ele entrou aqui, ó. aqui ele entrou na área de conflito, aqui agora ele vai começar a rodar. Ó. Então essa área aqui é uma área de muitos minerais, tem muita coisa nela. Aqui ele começa a rodar para a direita, se eu voltar para trás, se eu voltar para trás ele me manda para frente de novo, perto você vê esse movimento, bem pertinho dele, precisa filmar aí, só o pêndulo, chega pertinho mesmo, tá dando pra pegar, então ó, o movimento dele é pra frente, se eu andar para frente aqui ó, ele parou, agora por que que ele parou, porque aqui ele vai rodar para direita, ele começou a rodar para direita, nós vamos baixar ele que aqui agora ele vai rodar para a direita porque ele está dentro de uma área de minério o pêndulo ele é um pouquinho mais difícil que as variônicas mas depois que você pega o jeito com ele também ele é bom agora nós vamos mostrar mais aqui sobre ele, esse pêndulo ele tem uma câmera é uma câmera grande, acaba o um dedo aqui dentro, dá para pôr uma aliança aqui sem, sem problema agora nós vamos pôr o testemunho nele, vamos trabalhar com o testemunho nele para nós ter uma ideia dele Colocar uma metista dentro e essa aqui nós vamos caçar. Ela Agora nós vamos fechar ele. Agora nós vamos pedir para vamos jogar essa metista lá. Ó. Então ela tá lá. Agora nós vamos caçar a direção dessa metista. Agora nós estamos aqui, ó. O pêndulo vai dar a direção que tá a metista para nós ó, você vê que ele já começou a movimentar para o lado dela então aqui é o seguinte então ela tá, o pênalti está pedindo que eu dê meia volta no corpo agora, agora eu estou na direção ele está pedindo para mim andar em frente então eu vou em frente ele vai trabalhando para frente ele continua, agora se eu virar para cá, ele vai virar, ele não vai acompanhar a antena reta, ó. ele já cruzou a antena. Por quê? Porque não é nessa direção que é que, é que eu vou, é que é que eu vou nessa. Agora é o seguinte, eu vou nessa direção, o Edson vai mostrar a ametista lá embaixo no chão, mostra no chão a metista. aí no teu pé aí, ó. Então, agora eu vou na direção dela, que é a direção que está pedindo. Agora eu cheguei em cima dela e parou. Agora ele não está indo para lado nenhum, nem cruzando a antena, nem para ponta da antena. Agora, aqui, ele vai começar a trabalhar em circo. Por quê? Porque ele achou a ametista. Então, agora ele já começou a rodear para a direita, é sinal que ele achou ela. E ela está bem embaixo, então aqui é onde que ela vai rodar, ele vai rodar para a direita Esse pêndulo aqui tem que ter um pouquinho de paciência porque ele é pesado, também se fosse aquele levinho com esse vento aqui eu já estava complicado, o mesmo assim o vento aqui em cima na vareta ele roda melhor porque a aqui, ó, aqui ele já dá tá o sinal melhor tá cima, né? agora é interessante hein? você não quer usar a vareta acho que é incomodo usar a vareta para você direcionar é só você usar o vento Coisa. ele está cruzando, ó, você deixa o dedo mais ou menos oito 10 dez centímetros da ponta dele ele está pedindo para mim para cá ó. então eu direcionei o dedo para o lado da ametista ele já ficou balançando reto com o meu dedo então o dedo também pode ser antena agora eu vou no ombro da metista. a hora que chegou na metista você parou, parou sozinho já não está mexendo mais agora ele vai rodar então é muito simples usar o pêmero. Se a pessoa, por exemplo, é, depois que acostumar com ele, é muito prático ele também. Agora nós vamos fazer outra. Por exemplo, é a mesma pergunta que você faz para a vareta, você faz para o Então eu estou com o dedo aqui, ele está aqui. Pêndulo, me dá a direção que está a minha caminhonete. vai começar a balançar, é começou a balançar na direção da minha caminhonete já é quer é que eu vou para cá a minha caminhonete tá reta lá de diante não é ele retou com o dedo é só você andar reto então é muito simples é uma coisa muito simples de usar o pêndulo também agora nós vamos tirar a ametista dele aqui de dentro e vocês vê que eu dei o comando com esse pêndulo com o ametista dentro dele quando você dá o comando, não importa que tem nada dentro, o comando é o comando. Vamos fazer um teste da moeda. Vou colocar uma moeda ali. então agora eu vou usar o dedo, Tenta me dá a direção da moeda, uma moeda no chão ele começou a trabalhar no sentido que eu joguei a moeda agora se eu virar a moeda ele vai trabalhar reto com meu dedo Então é só eu acompanhar ele, ele está trabalhando reto, ó Por porque? porque já localizou a moeda então aqui eu vou andando Eu vou andando e ele vai balançando nesse sentido A hora que eu achasse chegar nessa moeda chegar em cima ele para, aí parou, porque agora ele vai começar a rodar, aqui ele começa a rodar, porque ele está em cima da moeda, agora eu vou baixar ele rodando em cima da moeda agora se eu tirar ele da moeda ele vai parar Aí, parou. ele parou e continua marcando o rumo da moeda então não é que ele para. eu passei a moeda olha lá ó, você pode ver que ele está pendendo ele dá aquele soquinho para o lado que está a moeda eu vou para cima da moeda e começa a rodar ó. É simples demais de usar o pêndulo, então é só a pessoa praticar com ele aí o pessoal que tiver interesse aí em algum produto aí do canal aí, a descrição está embaixo do vídeo, pediu o pessoal aí para se inscrever no canal, deixar o like e nós tem as variônicas aí, estão com cinco modelos e até o próximo vídeo